Qual que é a sua faca predileta do CSGO? Comenta aí, eu realmente quero saber. A minha, ou melhor, as minhas prediletas, vocês sempre souberam, Butterfly, M9, Karambit, porém, depois de hoje eu tenho uma nova favoritinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, primeira partida minha jogando com a Tiger Shark Knife dentro do CSGO. Quero agradecer aqui, ó, 810 mil inscritos, muito obrigado, ó, vamos se inscrever no canal, meu sonho bater o um número de inscritos ainda esse ano, falta pouco, me dê essa força. Vamos fazer o seguinte, rapaziada, pega o canal, tira uma print, eu pego o link do canal e manda no grupo de amigos lá do WhatsApp, grupo de amigos de CS aí manda uma print pra mim no Instagram mostrando que você mandou o canal no grupo, eu vou escolher um de vocês que fez isso e vou mandar uma skin. Safe, então já manda print no Instagram com o seu trade link. Que eu não vou nem avisar, eu só vou mandar skin. Tamo junto, recado dado. Vamos jogar com a faca do tubarão-tigre. Tudo aí, né? Olha só o BHzinho. L. Aí o louro arregaçou. 5x1. Uh! a gente pega a info. Meu Deus. Vem oh. Ah, não tem. Tenho... Não tem como, não tem como O que um kitzinho não muda a vida do homem, cara Inacreditável, mano você sabe por quê, né? você tá assim. É, a faca Mano, eu comprei, não sei nem se eu deveria ter comprado Mas eu comprei não, não comprou. Não foi na hora. Tomei, não deveria ter comprado É, tem rato pra caramba Joguei muito, mas entreguei o M4 de graça aí no segundo round, rapaziada Poderia ter forçado, mas não deveria ter avançado O M4 já serviu de arma pro inimigo Ih, ó oh. Tá vendo? O vovôzão tá forte Ih, vovôzão Tem que parar de ficar puxando a arma Vamos fazer um eco aí, galera Nada B, galera, nada B, mano Ih, rapaz Tentos Ó, eu passo fingindo que passei correndo Quando na verdade eu... É, não deu muito certo Ó oh. Ah, mano, sem kit de novo, cara Nossa. Meu Deus do céu, mano Aí é eu... osso Será que eu morro daqui? Mano, sem kit de novo, cara Vai, começou, rapaziada Agora é armado E esse armado eu não vou ruxar. Esse armado eu não vou entregar a bomba, tá ligado? Eu já vou começar fazendo aqueles mocos caverna. Tá né? Banguei ao meio. Tem bang, Felipão? Tem, eu tenho. Não, não, quando eu pedi Tetris, tá? Quando eu pedi, quando eu pedi, ah. quando eu pedi. Espera, quando eu pedi só. Tem cadeira. Espera, relaxa, relaxa. Pode fazer, pode fazer. Banguei, tira a cara. Relaxa, relaxa. Tem bang de novo? Tem bang? Faz de novo lá, Felipão, pode jogar, pode jogar. Vou abrir por ah, cima. Cara. Deuxi, deuxi, deuxi, sim, cara. Esqueça! Vou ficar cravado da base, é Felipão. Se pra... Nossa, Nossa mano, a bang lá foi boa também. Vamos ver, rapaziada, essa faquinha ajuda a deixar a Liz aqui com a Alp. É, tem de água, mais, tem mais, Tem mais Tá aí. Nossa, Eu tenho smoke. Dois liga, eu acho, mano. Vai direto, vai direto. Pega o up atrás depois que você pegou. Ai. É que errou ali. Eu que tinha que ter defusado, mano. Porque eu tava aqui, entendeu? Tava, tava. indo dando cover pro mano. Nada é palácio. Pode tirar a cara, galera. Tira a cara que eu tô bem palácio. Passou liga, passou a liga. Pegou já. Tinha caverna? Tinha caverna? Só tinha um, mas pegava. Tá. Tô bem na caverna aqui. Dois em. Tem sacar e Tá faltando kit, mano. Tá faltando kit. Caraca, galera. Tô jogando super bem, mano. Mas não tá encaixando aqui, Fale, velho. 5 pontos outros caras. Passado, Liga. Passado. Ih, complicou, mano. Fale, com Linda, Felipão. Né? Eita. Boa, time. Boa. Chama aí. Não dá cara. jogar primeiro. Dog, vem comigo. jogar primeiro. Tá aqui, tá aqui. Meu Deus. Eu ele ainda quase tá te matou, velho. Tá ele tá me deu um HS mano. ainda, mano. Quase que a gente foi de dos americanas, velho. Ah não, aí complicou. Meu Deus. Depois, depois, depois, depois, depois. Linda, linda. Linda play, tem jogo rapaziada, tem jogo. Eu vou falar o papo aqui: 10x5 de CT ou 9x6 e ganhar o pistol. Pô oh, galera, eu tô tão concentrado na partida que eu nem tô conseguindo admirar muita faca, velho. Nada do palácio, mas tem caverna. Tira a cara, tira a cara. Ai, pro solo agora, velho. Pô, galera, eu tô palácio, eles não sabem de mim Não é pra morrer, cara Recua, mano, segura, pensa um pouquinho Deixa eu jogar primeiro, tá ligado? Se vocês tivessem esperado um pouquinho, a gente jogava esse round 3x3, pô Vai um pá, vai um pá, vai um Nada é B, guys Opa, tem B Vai pra vai é pra voltou. É, Ele voltou Ele pode estar bom, já? Os caras me comendo show aqui por cima, pela esquerda. O cara tá chitado. Acho que vai ser pra mesmo, tá, guys? Cuidado com o costa meio aí. Linda Striker, joga muito, pai. Bora, rapaziada, ó, mano. nove pontos, nove pontos. Deixa o e-mail aí, deixa o e-mail. Vai, quem tá meio vaiar. Peguei e-mail. Vem aqui. Linda, striker, pai. Joga muito. Não esqueça. É da caverna, guys. Maravilha, dá para ganhar. Tô falando 9 rounds e o pistol de TR, sensacional. Caverna tem, caverna tem. Mas tem dia tá indo. Rapaz, olha esse bait, ó, a gente smoca a liga. Pode bangar. Maravilha. Ferrou. Caraca, agora me ferrei, mano. Tem um pixel aqui. Default ele não planta. Não plantou default. Aí é os. Tem caverna. Caverna. Ai, ah, palácio. Eu não estou suportando mais. Que ia, Filipão. você viu? Tá embaixo, tá embaixo ainda. Ixi. Último round. Não foi o melhor primeiro half possível, rapaziada. Até porque a gente começou de CT. Eu acho o CT um pouco mais fácil de pontuar. Então a gente não deveria ter saído perdendo aí de 8 a 7. Mas o que ela acha é que às vezes essa faca deixa a para pra entrar no bomb e pra, pra correr, tá ligado? Enfim. Vai ele, vai ele, vai ficar ele, fica ficar ele, ele, fica ele, fica ele. Fica ele, fica ele. Tira a cara, sei que aqui eu era minha, mano. Vamos ficar aqui. Cuidado com costa aí, cara. Puxar, puxar, sem parar. Nossa, eu laguei esquisito. Aí, não. não foi uma boa. Fica no chill vocês no palácio ali, marcando, tá ligado? Quando eu fizer aqui o meio, vocês entram, ó. Peguei meio. Nossa senhora galera. O ah. que aconteceu aí, rapaziada? Passando pro Nilba, ah, mano. Cabecinha. Peguei o cabecinha. Ai, travei! Ainda come CT, fica CT agora. Tira a cara aí, galera. Fica CT. Tira ah, salto dele. Tá lá de Alp, só tirar a cara aí. Mas ganhamos, tá ligado? Só. só Ai. Só falta ter escada. É, um flipão garante aí pra nós. Boa, boa, boa, boa, Jogaram muito, mano. Voltou já. Matei. Come me liga, come me liga, come e liga, come e liga. Peguei o um Hélio. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui o outro. Complicou, hein, mano. Complicou, aí. Joga na calma aí. Pega a bomba, alguém. Ah, que Tem que, uma que, que uma é isso, B, cara? Vem B, vem B. Tem jogo, hein, cara. Hum, Essa aqui, é era importantíssima pra ele levar esse round, velho. Essa também. Valeu, valeu. Tomou tiro. Posso bangar? Banga. Banga. Não, não, não, volta volta, volta, volta, volta, volta, não vai, não vai, não vai, não vai, Vamos lá, vamos lá. Liga, cara, é carga, galera. Vou dar no pé, Boa, né? Round maravilhoso! Round maravilhoso, rapaziada. Agora, a calma é o seguinte, ó. Confia. Vocês vão ruxar, mano. Rato e subliga, sem parar. Aí entra, mano. Não fica travando a liga, não. Entra. Vou pegar todo mundo de ladinho. Aqui acabou. O que aconteceu? Ele o que eu fiz na agora, mano. Você não, não vai acreditar, pai. A minha tática pegar, ó, deu certo exatamente da maneira que eu pensei. Aqui eu vou pegar eu vou o retake. Vou. Tem um L. Ah, mano. É, louro rato. Linda, linda. Só juntar agora, galera. 4x4 é vantagem TR. Agora acelera. Meu Deus do céu. Liga a cravada aí que tá bom. Nossa, já tá lá. Nossa, ainda... Valeu, valeu. Mas também que eles vão fazer a aqui. Vou smocar de novo. Linda. Vamos, vamos, vamos. Bangou, bangou, bangou, bangou. Já acabou, amigão. Ai, fiz uma boca errada linda, maravilha, velho. É isso, é proatividade, tá ligado? Viu que o cara matou, mano, já acelera, e vai pro cara. Dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada, dá uma segurada. Dá uma pé janela lá, Felipe. Quebra janela não? PL. janela? Dá pé janela, dá pé janela. Vai, Tira a cara aí que eu jogo, tira a cara aí que eu jogo. L, L, L. É ele? Acho que tá. O ele não tá, cara. Perfeito, guardou. Eu acho que eles não perceberam que foi subir pela janela no último round, tá ligado? Cara, o pior que um... Calmou, segura. É, agora vamos fazer um fake B. Me viu. Tá lá, cai, cai, cai. Forest, forest. Linda. Tá Justo, justo, aí. Matou, matou, matou, matou. Linda, linda. Jogou muito noob. É tudo aqui. Não, tem ele velho. Calma, calma. calma. calma. É na, na, areia. É na areia. Tem areia. na areia. Cachorro. Eles vão te comer, velho. Pode esperar, pra quem? É isso, tô nem aí. Já né? Valeu, valeu. não vieram, velho. Não. Sobe em A, sobe em Isso, tira a cara. Tá em cima da caixa. Acabou. Tá Vamos, oh, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos ter 15, rapaziada. Só mais um round. Faz a mesma cal. Só que bomba. Vem, aqui, bomba, vem comigo aqui, bomba. Vem comigo aqui, bomba tapete. Eles vão achar que vai ser a mesma cal, tá ligado? E vão dar Vão dar rotação. Opa! Volta, volta, volta, volta. volta. Peguei um rato. Pode ter palácio, cuidado. Dá cover CT plantar? Vou vir CT. velho, eu tenho Certeza? Certeza. Ok, vou bangar CT Vou Vou jungle Linda Striker. Meu pai Mano, eu gostei muito da faca Muito, muito mesmo É um estilo diferente do CSGO Mas não perdeu a essência Muito pelo contrário Eu achei sensacional Achei as animações suaves Foi uma faca prazerosa de se jogar Enfim, lembrando que todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo da hora do CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então tamo junto, valeu Eu, rio vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo com é o